Sim, exatamente. Para resumir, o que o vídeo realmente adiciona é apenas alguma noção de tempo. Não é apenas uma imagem, não é apenas uma letra ou um número, é, presumivelmente, algum tipo de sequência porque o tempo está passando. Então, com um monte de imagens, talvez 24, talvez 30 por segundo, se você passá-las pelo olho humano, podemos interpretá-las usando nossos olhos e o cérebro, que agora há um movimento ali, e, portanto, um vídeo. Da mesma forma com áudio ou música, se acabássemos de criar alguma convenção para representar essas mesmas notas em um instrumento musical, poderíamos fazer com que o computador as sintetizasse também, e isso pode ser realmente muito familiar. Deixe-me puxar um vídeo rápido aqui, ó, que por acaso é uma versão antiga da mesma ideia, você deve se lembrar da sua infância. Então, dado que o vídeo em particular é um vídeo real de uma animação baseada em papel, isso é realmente tudo o que você precisa. É alguma sequência dessas imagens, que são, é claro, apenas zeros e uns, porque são apenas essa grade desses pixels ou pontos.